Encerrei o exercício de 2020. Ah, uma coisa muito importante. Cuidado com o plano de contas. A ECD tem de estar compatível lá, o software de vocês, os programas que vocês usam, o plano de contas do TSE tem de estar aí compatível, hein? Tem que, tem que é, respeitar. Portaria 926 do TSE. Encerrei o exercício de 2020 e esqueci de juntar dois documentos. O que eu faço agora? Não tem problema. Conversa com o seu cartório ou com o seu tribunal se eles preferem fazer a reabertura da conta para você inserir ou se eles querem que você faça essa juntada pelo PJE. Há colegas de tribunais que estão com entendimentos divergentes aí Há tribunais que vão reabrir as contas para a juntada via SPCA, porque como eu falei para vocês, fazendo via SPCA, essas informações já vão direto via PJE e divulga é, SPCA. Ou, se vocês fizerem pelo PJE, o servidor da Justiça Eleitoral vai fazer essa juntada, esse encaminhamento lá para o divulga SPCA.